Fala, gente! Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Por aqui tá tudo ótimo. Quem tá falando com vocês é o Zé Fortes. E hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de Fortnite pra mostrar pra vocês um mapa muito bom pra upar de nível aqui no Fortnite, beleza? Tô que eu já tô quase pegando o passe de batalha full. Não esquece de anotar o código da ilha, que é 616624474676 e sim na versão 5, beleza? Vamos colocar ele aqui em jogar, que ele é um V1, batalha vale tudo e jogador versus jogador. Aconselho que você coloque na partida privada, porque a partida pública vocês vão ter um pouquinho de problema em relação a outros players, tá bom? Beleza, tá iniciando aqui. E agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte, deixa eu ver aqui se tem alguma arma de fogo, muito bom, que eu vou passar umas dicasinhas para vocês aqui de SMG também. Então, espera esse tempo que tá aparecendo aqui, ó, que é o essencial para duplicar o seu XP aqui no mapa, tá bom? Vocês têm que fazer o seguinte, passou os 10 minutos, vem aqui em AFK XP, o botão de XP AFK, e aí vai começar a subir o XP devagarinho. Meu XP aqui, ele tá acumulado, então vai ser mais de boa. Nessa que não dá para você construir, dificulta um pouco aqui em cima, porque tem uma barreira. Aí, beleza. Conseguimos subir aqui de primeira. Vem aqui, né? Nessa carinha aqui, já vai aparecer o botãozinho de interagir. E aqui vai dobrar um pouquinho o seu XP. Aí você volta aqui para a parte de baixo. Viu que saiu de 1.800 para 3.000 e pouquinho. Começou o jogo. Você dropou aqui início a partida. Vem aqui perto de um contador. Ele tá logo aqui do lado do lado desse caminhão aqui vai estar tá indicando 10 minutos aqui vocês vão fazer o seguinte depois de 10 minutos aperta o botãozinho de afecar depois pula para cá para cima da cabeça do urso e vai interagir com o um botãozinho que eu mostrei para vocês aí anteriormente para vocês interagir e duplicar um pouquinho o XP de vocês beleza fez isso até então ótimo beleza Métodos de você subir ainda mais o seu XP É vindo aqui, nessa salinha 30 minutos nesse mapa Vocês vão conseguir uma média muito grande de XP Interagindo com esse botão aqui, beleza? Aqui tem dois métodos Que eu aconselho você fazer os dois Caso você esteja alucinado por XP <risos> Você pode vir aqui e pegar essa vara de pesca Aqui você precisa de 50 Desses cristais Você dropa aqui os cristais depois de pescado Aqui a gente pegou um. Aqui a gente precisa de 10, 25, 50. Eu vou pescar mais 9 aqui. Mais aqui já apareceu o azulzinho, já dá para interagir. A gente tem cerca de 11 cristais. E aqui é um XP médio. Ele vai aumentando junto com o XP AFK, beleza? E aqui o que vocês têm que fazer? Ali, quanto mais até 50 de cristal vocês pegarem, maior... Vocês podem interagir e ganhar de XP aqui também, tá bom? E aqui vocês só tem que ficar... É, cada eliminação de galinha, ou desses bonecos grandes aqui, dá cerca de 5 até 10 de ouro, beleza? Pronto, conseguimos 250. A gente já pode interagir aqui. E o XP já vai subir junto com o XP FK. Aqui vocês podem ir quebrando também esses tomates grandes aqui. Eu aconselho vocês chegarem bem pertinho do tomate. Porque aí raramente vocês vão perder o ponto né de o ponto fraco. No caso, para vocês acertarem e dar mais dano contínuo a cada picaretada que vocês acertarem. Eu aconselho vocês ficarem aí até 40 minutos nesse mapa que libera todos os tomates. E cada tomate quebrado libera um pouquinho de XP. E aqui para você pegar essa moeda, que também dá bastante XP. Aqui para mim está aparecendo mais dois minutos, beleza? E aqui para liberar outro novo tomate, que no caso indica que sempre o tomate que vai liberar, que é esse aqui, o próximo, aparece o um indicador aqui em cima. Tudo aqui nesse mapa, ele dá XP. Você esperou aqui o tempo específico, pegou essa moeda, vai liberar XP também, os tomates também dão XP. Então tudo aqui é forma de ganhar XP, beleza? Então eu vou voltar aqui para a arena. Eu já mostrei inicialmente para vocês aqui o que vocês têm que fazer. Então é só seguir o passo a passo aí desse vídeo. é isso, né? Esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero ter contribuído, pelo menos agora, para o capítulo 4, temporada 1. Tá funcionando pra caramba ainda. Eu já upei cerca de duas páginas do passe de batalha só utilizando esse mapa. O código do mapa vai estar aparecendo aí na tela, logo acima: 6166 24 47 46 76. Lembrando que o mapa tá na sua versão de número 5 é isso, né, gente? Eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado vocês. Não esquece de curtir esse vídeo, mandar pra um amigo que tá precisando de mais de XP de upar o nível do passe de batalha. E é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Valeu, um forte abraço. Falou!